Saudações, você está na Dek TV. Esse é o quadro Lições Bíblicas e essa é a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2021. Nós já estamos com a revista Nova. É, o tema dessa revista é o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na nossa primeira lição, nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. O textual está em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática diz que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A nossa leitura bíblica em classe está em dois capítulos de João, do Evangelho de João, capítulo 14, versos 16, 17, 18 e 26. E o capítulo 16, verso 14. João 14, 16, está escrito, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos, deixa, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. É, nós, nessa primeira lição, é, não, não estamos é, com o pastor Gilberto, que é o apresentador, costumeiro. Logo, logo ele estará de volta. E nós temos uma visita muito ilustre, muito querida, pastor Anacleto, que hoje é pastor da Assembleia de Deus de Caratinga, lá em Raul Soares. É um prazer estar com o pastor. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui nessa tarde, nesse dia, para iniciarmos né, esse trimestre de 2021. E logo na primeira lição, que vai sendo 3 de janeiro, que é a lição que nós temos hoje para estudar. É um prazer estar aqui. O tema do, pentecostal, do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolália, que é o falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Essa primeira lição nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo né, e sua atuação na igreja. É, e o tema da lição é o pentecostalismo, né, a, a, a verdadeiro pentecostalismo. É, seria interessante a gente falar que existem vários pentecostalismos, né? e o que nós estamos falando aqui é de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus, que é, é a, a casa que publica o nosso comentário lições bíblicas. É, e, então, é, todo esse trimestre vai ser uma defesa do pentecostalismo assembleano. Né? É, então... É, Falamos sobre a primeiro, o primeiro ponto, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Pastor Nacleto, o que o senhor tem para destacar aí nesse primeiro ponto? É muito importante e a questão também do, do verdadeiro, né? Porque quando diz o verdadeiro, é porque, por certo, existem algumas imitações que alguém, ao longo do tempo, acha bonito e, e pode até inventar, porque hoje muitos movimentos chamados carismáticos, que às vezes... É, não passa de uma imitação. Por isso que aqui está a atualidade da doutrina bíblica. Porque a Bíblia ela é atual. A Bíblia não precisa ser atualizada. Mas o, a compreensão das doutrinas bíblicas a gente tem que atualizar. A igreja precisa ensinar, discutir, né? aprender. E ao longo do tempo a igreja precisa amadurecer. É, a compreensão de todos os crentes em relação ao que é, né? essa doutrina bíblica, que é uma das doutrinas bíblicas mais importantes, que é a doutrina bíblica sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, porque se nós não tivermos essa compreensão de quem é o Espírito Santo, nós não vamos ter uma relação direta e verdadeira com ele. Aí, a pessoa, não conhecendo o Espírito Santo, ele fica... É, aquém daquilo que é a, a realidade da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo Então a, a primeira, o primeiro ponto aí da lição Que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras Porque tudo que você precisa saber sobre o Espírito Santo Não vem de uma mente hoje que vai dizer Eu vou trazer para vocês uma nova revelação Tudo que você precisa saber sobre o Espírito Santo Vem das Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia descreve o papel, a importância, o que é o Espírito Santo, o seu trabalho, e a evolução do, do, da, da revelação bíblica na vida da, da, do próprio povo, né? no Velho Testamento, no povo de Israel, e hoje na vida da Igreja, inclusive com uma, uma importância muito maior, porque o próprio Jesus falou que Abraão viu os dias da igreja e ele se alegrou. Ele internamente ele desejou estar, porque a promessa da vinda do Espírito Santo para viver no ser humano, para, para habitar no homem, né? essa é uma das promessas grandiosas e é uma das maiores possibilidades que o ser humano tem, é de ter o Espírito Santo como seu companheiro, seu guia, né? o seu ensinador. Então a gente precisa ter isso bem definido, né? diz aqui que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo sobre a sua divindade e a sua personalidade e é muito importante divindade, personalidade e atributos divinos e é aquilo que o Espírito Santo faz no dia a dia da vida de cada um distribuindo dons, distribuindo virtudes né? na vida de cada um e atuando o Espírito Santo ele é um ser divino e ao mesmo tempo quando diz aqui divindade e personalidade porque ele é uma personalidade, é uma pessoa então ele é possível de relacionamento e a coisa mais linda que tem é quando a pessoa é, chega a esse, a esse nível de conhecimento de que ele se relaciona com o Espírito Santo como uma pessoa que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo inclusive é, Tiago na, no capítulo 4 e verso 5 da carta o, ap, o, o apóstolo Tiago ele diz assim o Espírito Santo que em vós habita tem ciúmes hum. então, é tão importante isso é tão grandioso que o Espírito Santo ele tem ciúme da Igreja ele quer a Igreja no caminho ele quer a Igreja caminhando então é uma ele, personalidade ele, sensível é interesse né? dele tem sentimentos é. Né? É, então esse primeiro ponto aí me parece que é um ponto chave essencial até para para o restante do trimestre, todas as treze lições que virão, né? Se a gente não tiver como norte isso aqui, é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras... Nas Escrituras. Né? Porque é muito claro, a, a, a doutrina do Espírito Santo é muito clara nas Escrituras. Então, alguém que pensa que a doutrina pentecostal é uma inovação, né? É uma coisa é, de agora, né? De, de poucos, poucas décadas, poucos séculos que seja... Né, está um tanto equivocado A gente vai ver ao longo desse trimestre Desde o Antigo Testamento Até a Era Apostólica é, A revelação do Espírito Santo né, E sua atuação na igreja né, é, E a Bíblia é muito clara Tanto que você vê Aqui por exemplo Mateus 28:19 né, Na fórmula batismal né, é, O Espírito é igual a Deus Pai é igual a Deus Filho né, Batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara ao falar da trindade, da pessoa do Espírito Santo, né? e nós vamos é. aprofundar um pouco. E, assim. e esse tema, Espírito Santo, divindade, porque pai, filho e Espírito Santo são divinos. São três pessoas distintas, e, e a divindade aqui do Espírito Santo é muito importante a gente ter essa compreensão, porque muitas, muitas heresias são inventadas sobre o Espírito Santo. Inclusive, nas heresias inventadas, uma delas diz que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, que ele não é uma pessoa. Mas quando você vai à Escritura, como eu mesmo já mencionei aqui, o próprio, a própria Bíblia vai falar muitas vezes desse, desse relacionamento pessoal do Espírito Santo. E também como divino, porque ele é uma deidade absoluta. Eu achei importante o comentarista, numa das, das partes aqui da lição, ele até colocou a questão que, às vezes, por muitas vezes já me perguntaram isso, se a gente pode orar ao Espírito Santo, se a gente pode é, dizer para ele, querido Espírito uhum. Santo, eu te amo, tu és Deus. E, a, e às vezes o crente fica pensando que não pode, porque a Escritura dizia que o Espírito Santo iria glorificar a Jesus. Mas... Uhum. Dentro dessa relação de divindade, o Espírito Santo é Deus. Você pode falar com Ele como Deus, você pode pedir a Ele como Deus, você pode adorá-Lo como Deus. Né? É, nós vamos falar desse capítulo 16 de João aí, né? Ele me glorificará, mas é, é, para quem pensa que é, essa doutrina pentecostal é a inovação da igreja moderna, né? É, Para quem espalha essas heresias, né, o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, ele não, tem, não é uma personalidade, não é uma pessoa. É, é, basta a gente lembrar que, além de toda essa clareza bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, né, é, logo lá no quarto século né, da, da, da nossa era, é, o, conci, o, o concílio lá de Constantinopla, né, Atanás e os pais capadócios, 381 d.C., já defenderam né, essa, essa doutrina com muita clareza, com muita propriedade, né, é, deixar uma base teológica sólida para nós até hoje. Isso lá no começo da igreja, lá no, no quarto século. Né. Então é, é interessante a gente notar que essas heresias que surgem vez ou outra são mais antigas do que muita gente imagina. Né? Isso já existia lá já no começo. Já existia, já houve batalhas e mais batalhas, desde o início, né? Lá é. Do tempo dos. pouco depois dos apóstolos, né? Onde as batalhas sobre esse tema eram muito fortes. Isso. Nós falamos da divindade, vamos para o segundo ponto aí, que é a personalidade, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? É... As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. A base está em 1 Coríntios 2, 10, 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E é volitivo, isso é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigissem à Abitínia, Atos 16, 7. E tem outros é, atributos aí referentes à vontade do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 11, por exemplo, né, é, que ele, dá, ele distribui né, os, os seus dons, ele opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Ele okay. tem sua própria vontade, uma pers personalidade, né? Isso é muito importante, porque a gente, tendo essa noção, você já vai é, entender qual é o caminho que você tem que percorrer para que você se relacione com o Espírito Santo, porque ele é, ele é uma personalidade que ele tem vontade, tem é, raciocina, tem entendimento, a Bíblia diz que ele, ciúme, né? ele ora por nós com gemidos, ele intercede por nós. Uhum. Na hora que a, que a pessoa ora, que está naquele momento tão, às vezes, tão aflitivo né, da vida, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então, ele, a vontade do Espírito Santo é se relacionar com a igreja. A igreja precisa entender isso, porque... Às vezes, a gente sai até mesmo para ir a um culto, mesmo no templo, e a gente não leva essa mentalidade, às vezes. Eu vou lá porque eu, eu, isso faz parte do, do De um culto que eu vou prestar né? a Deus, do relacionamento, uhum. né? do relacionamento com Ele. O Espírito Santo ele tem sensibilidade, porque o Espírito Santo ele fala, mas o Espírito Santo não, ele não, ele é uma, uma das coisas que o Espírito Santo não faz é forçar a vida do ser humano. Os espíritos malignos não, eles entram sem pedir licença. O Espírito Santo é educado, ele só entra se a gente permitir. Isso é que eu acho interessante, isso é que eu acho lindo porque o Espírito Santo para falar comigo ele não ele não agride, ele não ele não chega de forma ele poderia fazer, mas ele não faz. Ele, ele, é, ele tem sensibilidade e ele um cavaleiro, se entristece né? também quando a gente faz alguma coisa que aborrece a ele. E é muito importante a gente ter em mente que nós não podemos aborrecer o Espírito Santo. Se você aborreceu o Espírito Santo, ele é seu amigo, mas se você aborrecê-lo, ele, ele vai se entristecer. E o Espírito Santo se entristecendo, ele... O que a Bíblia ensina é que ele se retira. Né? É um cavaleiro, né? A gente é. vê lá em Atos 8, né, é, os apóstolos é, tomam conhecimento de um grupo de pessoas que foram, que foram batizados e não receberam o Espírito Santo. Né? Eles vão lá em, e oram, impõem as mãos e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. É, eles só não tinham recebido porque... Ninguém falou para eles do Espírito ninguém Santo, ensinou, ninguém ensinou. Ninguém né? mostrou para eles. Né? É, então, é, o Espírito Santo não é invasivo, ele não, não invade a mente de ninguém, o coração de ninguém. Né? Ele entra só se ele for convidado, se ele for é, bem aceito. É. Né? E diz aqui que é repartindo particularmente, porque ele reparte a cada um. Não, o Espírito Santo não, não dá as mesmas coisas a todo mundo. A pessoa, às vezes, fica querendo o dom que o outro tem, a virtude que o outro tem. Mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida de maneira particular, particular. individual. A cada um como lhe apraz. Particularmente não? como ele quer. É. Então, justamente esse particularmente como lhe apraz é porque é de acordo com o que eu abro o meu coração que o Espírito Santo atua em mim. Isso. É, vamos falar, para fechar esse assunto aí, atributos divinos, né? o terceiro ponto. É. O Espírito Santo, além é, de ser Deus né? e além de ser uma pessoa, é, essa personalidade, ele tem atri esses atributos divinos, todos eles, os comunicáveis e os incomunicáveis. Né? Atributos, é bom a gente lembrar também o que, que é, né? Atributo é uma qualidade que é inerente a uma, uma coisa, é um sinal de distinção, né? De algo. O homem, por exemplo, o atributo do homem é aquilo que distingue o homem das outras criaturas, por exemplo, o homem pensa, né? as outras criaturas não produzem pensamento, né? não raciocinam, então o raciocínio é um atributo humano, e Deus tem seus atributos também, né? onipotência, onisciência, né? Deus é eterno, e o Espírito Santo compartilha de todos esses atributos, né? É, e aqui no, nos atributos, é, os mesmos atributos que existem para o Pai e para o Filho existem para o Espírito Santo, né? A Bíblia fala claramente, Romanos 15, 19, é, Mateus 12, 28, Atos 2, 4, 1 Coríntios 2, 10, 11, diz que ele é onipotente, ele é onipotente, ele é onipresente e ele, e ele realiza prodígios, né? Então, o Espírito Santo ele tem todos os atributos divinos. Atributos que existem no Pai e no Filho, existem no Espírito Santo, são os mesmos. O que coloca eles em, no mesmo nível de poder, de ação né, e de Deus. Porque esses atributos é que demonstra que, que ele é Deus, é que revela Deus. Sim. Né, coisas que nenhum ser humano tem. Se, ele fosse, se Jesus fosse só homem... Né, na, na sua natureza, é, como ele veio à humanidade, se ele tivesse ficado só como ser humano, ele não, não teria esse atributo de onipotente. Onipotente é poder, só, é, é todo poderoso, só ele tem todo poder. Né? Alguém pensa até que o diabo também tem, mas o diabo não tem, porque o diabo é uma criatura de Deus, então Deus não deu esse atributo a ele. Alguns atributos divinos, Deus... Distribuiu ao homem também, como o amor, a bondade. A gente né? chama de comunicáveis Essas coisas são é os dons que comunicáveis, são é os dons que ele deixou também à disposição do homem. Ele dividiu um pouquinho, porque Deus é amor, mas ele deu um pouquinho do amor que ele é na essência para o ser humano também viver. Mas onipotência ele não distribuiu com ninguém. Onipresença né? e onisciência, esses três ele não distribuiu com ninguém. Porque esses atributos são só Deus e é que tem. Se alguém dizer que tem, existe um Deus, esse Deus tem que provar que ele tem esses atributos. E só Deus verdadeiro Jeová, Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, é que tem esse atributo de, de onipotente, onipresente e onisciente. Ele Isso. tem todo o poder sobre todas as coisas, ele controla todas as coisas, ele conhece todas as coisas porque ele tem toda a ciência e ele não está limitado ao espaço, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Nós vamos para um breve intervalo, né? não sai daí que a gente já volta falando mais sobre a pessoa do Espírito Santo, né? e como o Espírito Santo e Jesus Cristo se relacionam, por exemplo.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 Voltamos com o nosso quadro Lições Bíblicas da ADEC TV. É, nós estamos falando sobre a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, é, onde nós abordamos o tema da pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos o primeiro tópico e agora nós vamos para o segundo da nossa lição, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai visto que a trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. É, no nosso primeiro subtópico aí, uma palavrinha que nem todo cristão conhece, nem todo leigo menos ainda, né, que é a pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do pai, do filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. É, pericorese, esse termo aí né, vem do grego, né, é, parece, a impressão que eu tenho é que o primeiro a usar o termo foi Basílio, né, Basílio de Cesareia, lá no quarto século, é, depois ficou mais popular com, com João Damasceno, né, lá no sétimo século. É, e a palavra é, é uma junção de três palavras gregas. Né? Peri, que é, é movimento circular, né? é, é só lembrar de perímetro, né? movimento circular. É, córea, que é dança, né? é só lembrar de coreografia, coria, é dança. E eses é o sufixo né, que indica é, que essa palavra, que, onde o sufixo aparece, indica, é, essa palavra indicação. Né, indica um processo que está acontecendo, né, um processo de ação. Então pericorese, se a gente pegar o pé da letra, é uma espécie de dança, né, onde as pessoas que estão dançando estão constantemente dançando em ação. Né, em, isso é um processo de dançar. Né. É, esse é o termo que os pais da igreja utilizaram para falar da relação entre as três pessoas da trindade. É. Isso aqui, Jesus, por exemplo, falou a Felipe, né? Não cresce tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então, é, não existe como separar. E é muito importante essa, essa relação na, na pessoa da Santíssima Trindade, porque Pai e Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo que eles são distintos, mas eles são inseparáveis. Não existe um distanciamento. Né? Alguém pensa, Deus, o trabalho dele, o Pai, foi só criar o mundo. O trabalho do Filho foi só salvar. O trabalho do Espírito Santo é só acompanhar a igreja. Não, não existe essa relação, porque é o mesmo Deus. É uma só. É, uma, é um só Deus em três pessoas distintas. Então, esse um só Deus, ele, nessa pericurese aqui, a explicação... Que a gente tem é que a trindade ela se completa junto com a outra, ela se funde com a outra, não tem como você separar, fazer uma, uma separação, é, porque na mesma ação de um está o outro. Quando Deus está criando o mundo, o, o, a trindade está lá, porque Ele diz: façamos conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Mas quando Ele vai puxar a terra, trazer a terra tona das águas, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então Deus está dando a palavra de ordem, o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Esse pairar aqui, alguém até disse que era para não deixar com que a terra entrasse no processo de deformação total. Então, o Espírito Santo, ele preserva, porque ele é ele que revive as coisas. O Espírito Santo faz reviver. Um dos trabalhos dele é fazer reviver. É tão interessante que diz que até Jesus, na hora que ressuscitou, o Espírito Santo é que trouxe ele de volta, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas os três estão tão ligados, tão íntimos, e tão juntos, que não tem como se separar. Né? É, o Espírito Santo... Trabalha junto com o Pai e com o Filho. O Filho trabalha junto com o Espírito Santo e o Pai. E o Pai trabalha junto com o Filho e o Espírito Santo. Ambos trabalham, um glorificando o nome do outro, para que o nome de, de todos os três são glorificados ao mesmo tempo. O nome de um só Deus é glorificado ao mesmo tempo. O Pai trabalha... É, o próprio Jesus disse que o Pai iria glorificá-lo. Você vê bem. você. Vê. E, então, essa, esse trabalho de de unidade no meio da trindade, é excepcional, é excelente, porque não se divide, não se separa. Até abri o texto aqui, João 17, né, verso 5, na minha versão aqui está, e agora, Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Né, se a gente for lá no verso 20 ao 23, né, não rogo apenas por eles, mas também por aquele que crerão em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes e amaste a mim. É. É, parece que Jesus está chamando a gente para essa dança aí, para essa pericorese. É. Né? É, para que eles sejam um, como eu e, eu e, e o Pai somos um. Né? Para que eles sejam um, como nós somos um. É, Jesus está orando pela unidade da igreja. Né? Nesse, nesse parágrafo do, segundo aí, que o comentarista coloca que houve uma, uma época entre nós, assembleanos, e que alguns que a gente questionava a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. João 17,5 E nem por isso diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus... Logo, pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. Isso não existe na fé cristã. Então, o Espírito Santo pode ser adorado. A pessoa pode o adorar na hora da oração. Porque a glorificação vai para Deus. É. Faz. é preciso entender o que, é que Jesus está falando de glorificar aqui né, no capítulo 16, no capítulo 17 que a gente leu. É, se voltar um pouco no capítulo 12 de João verso 27 e 28, agora minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é, foi exatamente com esse propósito que vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. É João capítulo 12, né? é. antes de Jesus falar isso aqui, né? É, então esse glorificar de que ele está falando tem a ver com propósito né? Parece que tudo, tudo que cumpre o seu propósito glorifica a Deus glorifica. Né? Ah. Então é, é, há, há dois seres na natureza que não, não glorificam a Deus São os demônios né? e o homem pecador né? Porque o pecado é, é deixar de glorificar a Deus né? É fazer é. algo contra a natureza de Deus assim não glorificando a Deus e ao propósito para o qual fomos criados. Então, quando Jesus fala de propósito, aqui no João 12, 27, imediatamente ele fala de glorificar o nome de Deus. Então, é, esse, esse, esse Ele me glorificará, que ele fala do Espírito Santo, é no mesmo sentido. Né? É, ele vai cumprir o propósito, assim como eu estou cumprindo esse propósito aqui. Né? E sempre que algo cumpre o propósito para que Deus o criou, Deus é, é glorificado. Né? A nossa vida deve ser toda assim, né? para glorificar a Deus. Tudo aquilo que você faz de bom, de positivo, de, é, pensando na, na, no propósito que Deus tem na vida de cada um, nós, com a nossa vida, nós glorificamos a Deus. E o efeito prático aí dessa pericorese é interessantíssimo, seria bom. Se você pudesse ler um pouquinho, pelo menos... Se se houver essa possibilidade, é para que isso fique bem explicado na mente de quem está ouvindo, já que é um assunto é, não tanto mencionado. Né? É, é, a intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos, né, da pericorese, é eterna. Né, é, nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, isso não existe na fé cristã. É, quando, quando a gente fala aqui desse é, glorificar a pericorese está na, na prática aí né? quem glorifica o pai está glorificando o filho e o Espírito Santo, quem glorifica o filho está glorificando o Espírito Santo está glorificando o pai né? então é, é, na prática essa pericorese é, garante isso né? eu posso adorar é, nominalmente qualquer uma das três pessoas da trindade que eu estou adorando a Deus, glorificando a Deus. Não é isso? Isso. É, esse é o um efeito prático da, da pericorese. É. Né? Essa dança, que, que é a figura de linguagem é. de dança, né? é, que os pais da igreja usaram. É, Irineu, que é um dos pais da igreja, né? Irineu de Lyon, lá do segundo século da, igreja, da era cristã, né, ele diz que a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Né? Sempre que alguém vive a plenitude daquilo que Deus projetou para que ele seja, ele está glorificando a Deus. Né? Então os pais da igreja concordam é, com essa glorificação aí, né, de qualquer uma das três pessoas nominalmente, Está glorificando a Deus. Né? E a conclusão que vem aqui é que o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Né? Não se diminui nenhum deles em relação a isso. Isso. É, a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, só para falar desse efeito prático da pericorese, né, para fechar esse assunto, é, diz assim, abre aspas, né? tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorado. Então, se você se referir a qualquer uma das três pessoas, você está em adoração, você está adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? As outras estão inclu inclusas, né? seja para quem você direciona. É, consubstancial com o Filho. É, o Espírito Santo ele é consubstancial com o Filho. Quer dizer que ele é da mesma substância. Né? É, eles não são... É, de origem nem de substância diferente, são da mesma substância. É, a palavra que aparece aí né, no verso 16, de João 14, é, para outro, né, é, Jesus reivindica é, plena divindade do Espírito Santo, quando ele diz outro, né, é, semelhante, né, outro consolador, né, outro ajudador. Ele está dizendo esse, com esse outro que ele é do mes, da mesma substância, né, do mesmo tipo, né, da mesma natureza, da mesma espécie. Não é isso? Isso. Na hora que, que os discípulos estavam pensando que ia perder o Consolador, que era o próprio Cristo, ele disse, né, ele vai enviar outro igual a mim, da mesma substância, com o mesmo poder, com a mesma eficácia. Né, isso é muito interessante. É, ele vos dará outro Consolador, né, o verso 16 de João 14. É, Romanos 8, 9 João 10, 30 é, e o próprio versículo 26 de João 14 é, além do versículo 16, todos comprovam essa, essa mesma é, ideia da consubstanciação né? é, é, o, o Espírito é consubstancial com o Filho, ele tem a mesma é, natureza, espécie categoria, qualidade né? é, o termo usado aí no grego é né? alon parakleton. Alon parakleton. O, o alon é justamente para enfatizar isso, que é a mesma substância, a mesma natureza, que é igual, né? não tem distinção. Então ele é igual a Cristo. É, vamos para o terceiro ponto, que nosso tempo já está quase findando. Né? A gente tem pouco tempo pela frente e a gente precisa chegar à conclusão. Né? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Aí nós vamos ver é, em três subtópicos né, a atuação do Espírito Santo no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana. Como seria essa atuação do Espírito Santo no mundo? esse Salmo 104 aí é muito importante e revelador, né 104, 30 diz que envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra esse é um trabalho excelente que o Espírito Santo realiza, né no mundo, né parece que uma das, das ações principais do Espírito Santo é essa de, de preservar esse planeta, né de ser deteriorado. O Espírito de Deus, desde o início, lá em Gênesis 1, 2, a primeira referência ao Espírito Santo, diz que ele se movia sobre a face das águas. Ele estava ali presente. Né? E ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Deus criou e o Espírito Santo preserva, faz com que isso não, não, não vá ao caos total. Né? O mundo não entra em caos, Total, porque o Espírito Santo ele ainda preserva. Ele Imagina o que seria né, se não fosse essa atuação de é. preservar, né, de manter esse mundo, visto que o pecado estragou tudo. Né? O pecado deteriorou não só a vida humana, como tudo em volta. Né? É. E desde o início, uhum. tanto no mundo como na, na, na, no plano divino da salvação, que é aí a continuação. Segundo tópico aí. Sem o Espírito Santo não há. Como o ser humano ser salvo, não há como a humanidade alcançar a salvação. A salvação não é algo descoberto pelo homem, pela sua capacidade. E o próprio Jesus deixou isso bem claro, ele, ele orando ao Pai, ele diz que graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então a salvação é algo revelado. Revelado por quem? Revelado pelo Espírito Santo. O plano de salvação traçado por Deus é o Espírito Santo revela o que é Deus no coração do ser humano. Esse é um trabalho excelente do Espírito Santo, é revelar a pró o próprio Deus no coração do ser humano. É, Pedro mostrou aí como que o Espírito Santo agiu né, para conduzir essa história da redenção humana desde a da nação eleita né, de Israel, né, lá em 1 Pedro 1, do verso 10 ao 12, é, e depois, inspirando os profetas, os profetas. Dessa, dessa nação eleita, né? é, versos 19 ao 21, ainda de 2 Pedro, de segunda Pedro né? capítulo 1, verso 19 ao 21. É, e fala da presença em toda a história dos antigos hebreus, né? os 70 anciãos auxiliares de Moisés, lá em números 11 25, os heróis de Israel, né, todos eles, Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, é, várias são as referências aí, Juízes 6:34, 14:6, 14, 6, 1 Samuel 16, 13. Então, é, o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador é, tem contato quando vem a Cristo. Então, é, é, é evidente né, a atuação do Espírito, do Espírito Santo no plano divino de salvação. Se a gente voltar lá, desde a queda até hoje, a gente consegue perceber essa atuação, né? Ele atuou e capacitou, né? o Espírito Santo é que capacita. Principalmente nesse plano de Moisés, Moisés vai construir um, um tabernáculo, Deus dá a planta e Deus dá a, a ele, Deus dá a capacidade aos homens que iam fazer, eles não, eles não eram profissionais daquela época daquela área, mas Deus vai capacitar, né, a Bíblia chama por nome alguns homens que Deus capacitou até mesmo para trabalhar naquele, naquelas, naquele pre, naquela preparação, na fabricação do próprio tabernáculo lá. E é tão interessante é. isso, né, é, Bezalel, né, Deus encheu ele do Espírito. É, Oliabe e Bezalel, para produzir arte, né, eles não tinham aquilo, eles não é, não era uma coisa natural deles, mas o Espírito Santo capacitou. E eles fizeram algo que foi sublime na história da humanidade. Então, é o Espírito Santo que capacita. É como capacitou a, a Otiniel, a Gideão, a Sansão, a todos esses homens, Sansão, enquanto ele viveu na presença de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. O dia que ele, que ele fracassou, ele ainda pensou que tinha força, mas o texto bíblico diz... Não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado. Que coisa. O Espírito né? Santo é que traz essa, essa capacidade ao ser humano. Quando o Espírito Santo se retira, a força espiritual acaba. Quem pensa que, que a, essa doutrina do Espírito Santo é uma inovação né, da igreja moderna, devia ler esses textos aí: né, Números 11, 25, Juízes 6, 34, Juízes 14, 6, 1 Samuel 16, 13. Né? É, vai perceber que o Espírito Santo sempre agiu em favor da redenção da humanidade né? e sempre atuou assim, de forma muito clara e, e muito ativa mesmo para que a redenção é, acontecesse né? é, até culminar lá no Evangelho, né? na pessoa de Cristo é, Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14, 16. Nós vamos encerrar, porque o tempo já não nos permite falar mais, mas é, que bom que nós temos o Espírito Santo, né, pastor Necler? É, e é bom que... Deus que abençoe a Igreja que nesse primeiro trimestre do ano de 2021 a gente possa desfrutar né, dessas lições tão importantes e ver como que o Espírito Santo hoje, na atualidade, ele vai trabalhar na vida do ser humano. Deus abençoe toda a Igreja que houve e também a Igreja que está atenta ao ensino da Escola Dominical tão importante nesse trimestre primeiro do ano de 2021. Um ano que parece, ainda a gente vê uma escuridão, um pouco grande pela frente, né? Mas que o Espírito Santo possa trazer luz. Ele que está no controle. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de todas as situações. Porque é Ele é isso. Deus. Não se engane, né? O Espírito Santo ainda está agindo em nosso meio, ainda está agindo em favor da humanidade, da redenção da humanidade. Então, é que esse ano que está só começando ainda seja na sua vida repleto de bênçãos espirituais, né, vindas direto da pessoa do Espírito Santo que nós estamos estudando, né, começamos a estudar hoje. Continue com a gente nos próximos programas, é, espero que a gente se veja novamente. Até lá!